galera, bem-vindo a mais um vídeo E eu estou aqui para fazer mais um tutorial para vocês De como fazer um muro automático, galera Que ele se constrói recon... Caraca, que isso? De onde veio isso, mano? Que isso? Caraca, que bug! Tchau! Que estranho! Que tudo ali? Eu acabei de cair esse mundo, galera. Mas seta pra cá. Estranho. Tá. É. Que estranho isso. Fazer um muro automático, galera. Eu tô aqui com um tech kit mod. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um tutorial aí que eu tô estudando ainda mais sobre ele e eu tô. eu vou fazer aqui um tutorial pra vocês de como você faz um muro automático. Nossa, mais um que estranho! Sai de perto é aqui de perto se duvidar até aqui outro mundo tchau! Oi, de novo não! Nossa, muito estranho isso, galera. Será que é do mod da kit Não sei se da tem mods, isso não. Tá, vamos. Tomara que isso não vai sair não trabalhe minha construção, não. É. que seria um muro automático, galera? É um muro de pedra, galera. Que é um gerador de pedra que faz ele ser automático o que a gente faz com que eu vou ensinar aí vocês a fazer um gerador de pedra automática pau de lava tocha não vou precisar e eu tô, tô eu daqui a, depois eu vou fazer um tutorial de uma fonte automática galera uma fonte de água automática dynamite não dynamite não vou pegar aqui uma pedrinha aqui vou precisar de pistão pistão sem slime pistão com slime também Vou precisar de redstone repeater e por enquanto só se precisar de outra coisa eu pego e o pior galera eu tô sozinho em casa Vou ficar vendo esse negócio aí do minecraft me dá até medo e vem vem vem assim Vem, vem, vem e vem. Agora faz dois buraquinhos aqui. E coloca água. Tá, agora aqui vamos fazer uma barreirinha pra colocar lava. Opa, tô até com medo aquilo, galera. Sério, nunca aconteceu isso comigo, Minecraft. Tô com maior medo. Mas, tudo bem. Eu sou muito cagão com essas coisas. Aqui... vou tampar esse aqui que eu não consideraria direito colocar lava agora pronto agora coloca lava aqui que eu não seria aqui para colocar o pistão essas coisas né? que isso, na verdade seria aqui. que que na verdade seria aqui só que eu tenho que quebrar o bloco né ok Tá, o gerador já tá pronto. Então agora a gente vai fazer o um circuito. Fazer um open infinito aqui, galera. Aqui, com um bloco, né. Esse é o open infinito que eu acho mais útil, galera. Agora deixa eu colocar aqui o repeater. Virado para cá. E virado para cá. Não me lembro se é assim, mas eu acho que é. Aqui, aqui, não, calma aí, não é aqui com delay, é aqui. Agora junto aqui os dois, junto aqui, ah, é, esqueci de pegar a alavanca. Vou juntar aqui, colocar uma alavanquinha aqui, pode ter colocado a alavanca lá Deixa eu ver se é assim. Ah, é, calma aí, ainda esqueci de alguma, esqueci de uma coisinha também, de algumas coisinhas, não de uma. Será que... Isso daqui agora deve ir. agora foi tá conectar para esse pistão daqui ok agora vamos pa parar isso aqui a gente vai conectar isso aqui até vou colocar aqui um repeater e redstone, não, não repita, redstone, mais um repita, agora aqui, quebrar isso daqui, você conta 13 blocos, não, que era verdade, não seria 13, 1, 2, um, você conta 11 blocos, é, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui você coloca um repetidor em cada. Repita... Todos no nível máximo, galera. E eu que tive a ideia de fazer esse negócio daqui, eu não, não sei se eu te, tive a ideia, né, porque o mundo é tão grande, tanta gente pode ter tido essa ideia antes de mim, mas aí eu acho, não sei galera, se vocês tiveram a ideia de um sonho de mim, desculpem, que foi eu que fiz isso daqui, esse muro automático, agora a gente vai fazer o teste, vamos ver se a energia tá chegando até lá. Vou até quebrar isso daqui? Já tá chegando jeitinho Tá. Ok. Agora só falta a última parte, galera. Que seria botar aqui os pistões. Pistão, pistão. E se vocês gostaram da... Não, calma aí. Isso não é pistão. Não sou... Oh, como eu sou burro. Tá. Se vocês gostaram dessa minha nova intro, galera. Deem likes aí no vídeo. Escrevam nos comentários. Nos comentários. E se eu... Se vocês tiverem gostado, eu vou sempre estar colocando essa intro, galera. Ou se vocês não gostarem, eu coloco uma nova, claro. E... Eu tô com muito maior, eu tô com Sony Vegas pra editar meus vídeos, tô com aquele Audit City pra editar meus vídeos, essas coisas. E eu achei muito bom isso. Me ajudou muito no canal. Então, galera... Vou dar aqui um, corte, um cortezinho no vídeo, até o muro ser construído. Tá, galera? Calma aí, se som tá muito alto... Pronto, deixei. aí. Que o barulho de pistão é muito irritante. Vou esperar aqui esse muro ser construído. E calma aí, ele, ele se reconstrói automaticamente. Se você colocar uma TNT aqui, explode. explodir. Ele se reconstrói. Vou até colocar uma TNT aqui. Nossa, viu? Dinamite. Ó, já tá a segunda parte construindo. Aí eu vou aguardar... Vou colocar aqui a dinamite não. Será que eu vou quebrar? Vou construir aí. Pronto. Ele vai ficar lá em cima, a dinamite. Só que não. Que eu não quero. Pronto. Vou dar aqui um corte no vídeo até ele se costruir. Galera, eu voltei aqui. Olha só esse bug daqui, o que aconteceu aqui, galera. Caraca! O Minecraft tá muito estranho. Nossa, eu nunca vi isso, galera. O que que tá acontecendo aqui? Nossa! Ai, galera... <risos> Vou terminar esse vídeo aqui, galera. Desculpa aí pelo ruído. Pô, porque tá muito estranho esse mundo aqui, galera. Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu aqui. Tá muito bugado. Eu não sei se dá é bug também, ou se é algum mod que colocaram aí no kit, na, no kit que eu baixei. O mod que tinha, que pra, colocaram pra sacanear. Vou ver aqui se ele tá se reconstruindo. Pô, muito estranho. Explodiu? Ah, viu galera, explodiu. Nem foi afetada a TNT, nem nada. A alavanca. Então, galera, vou, vou terminar esse vídeo por aqui. Por causa desse bug, galera. e Tchau, tchau, galera. Ô, galera, então, galera eu percebi agora uma coisa. Voltei aqui. Desculpa aí. Só quando eu tô gravando que aparece isso. Quando não tô gravando, aparece isso. Muito estranho. Pô, tá bom, né? Então, agora, agora galera, eu não vou voltar mais. Tchau, tchau.